Boa noite a todos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos. Todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Mais uma noite. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma preleção. Um ensinamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido a todos então que juntos façamos uma pequena prece para que nós possamos nos preparar para receber mais uma mensagem, mais um ensinamento do Mestre Jesus. E assim, unidos num só coração, imaginando a figura do nosso irmão e mestre Jesus de Nazaré a, a nos acompanhar, a nos envolver. Ele que sempre disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. Temos a certeza da sua presença. Então a Ele nós pedimos que continue a nos envolver, que continue a nos amparar, continue a nos intuir em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós sentimos, na responsabilidade que temos de continuar trabalhando na sua seara. Jesus, o Filho amado de Maria de Nazaré, ela, uma mãe que envolve a todos nós, como ela envolveu Jesus quando ele aqui esteve. Uma mãe que envolve e nos coloca no colo, nos acalenta, nos faz nos sentir amparados, assim como uma mãe sabe fazer. Ela que continua a estar presente em todos os momentos de nossas vidas juntamente com Jesus, o Seu Filho amado. Jesus, que quando aqui esteve, nos deixou esses maravilhosos ensinamentos que hoje nós, espíritas, acompanhamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que também muitos outros, através de outras religiões cristãs, também fazem aquilo que é necessário fazer, Oração, entendimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos em fraternidade. Sempre lembrando que ele nos disse que é preciso que nos amemos uns aos outros para que nós nos reconheçamos quando nós nos encontrarmos. Jesus querido, continua então a nos amparar. Continua então a fazer com que nós nos sintamos protegidos. E para que nós consigamos agradecer a tudo aquilo que nos acontece, a tudo aquilo que é possível nós fazermos. Nós vamos dizer aquela prece que ele sabiamente colocou no Sermão do Monte, quando os discípulos pediram: "Mestre, o que é preciso para aprendermos a orar?". Então ele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 mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, então. Meu nome é Fernando Toledo, eu sou um voluntário da ceia e essa noite nós vamos trazer um tema que está nas parábolas de Jesus. Eu me baseei nesse livro de Caibar chutel Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós vamos ter os dizeres Dessa, dessa preleção, baseado na palestra, na, na, nesse livro, mas também nos livros Evangelho segundo o Espiritismo, no uh, Evangelho de uh, São, Lu, São Lucas. Vai ser através do capítulo 15, versículos de 11 a 32. Parábola do, do filho pródigo, então, está nesse Evangelho de Lucas. Mas nós vamos ter aqui três personagens que nós vamos falar da palavra do filho pródigo. Porque normalmente, quando fala do filho pródigo, imagina-se só o filho pródigo. Mas nós temos três personagens nessa parábola. O filho pródigo, o filho mais velho e o pai dos dois. Agora, qual é o significado de parábola? Parábola é uma espécie de uh, lição que Jesus fazia para demonstrar alguma coisa que era de difícil entendimento para o pessoal da época. Porque em cada lugar que ele estava, tinha uma cultura, tinha uma, um, um grupo de pessoas que ele falava, e ele precisava fazer alguma comparação. Mas os discípulos também perguntaram para ele uma vez, né, Mestre, por que, que, por que o Senhor fala através de parábolas? Então, no capítulo 24, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa resposta e ele respondeu: então, porque para vós foi dado conhecer os mistérios do Reino dos céus, mas para eles, eles aqui, ele faz a referência a todos aqueles que acompanhavam, que estavam sempre de olho no que Jesus fazia: os publicanos, os escribas, os fariseus. Então, quando ele fala para eles, é, é não foi concedido, porque eles não estão em condições de entender certas coisas vem, olham, ouvem e não compreendem. Mas a vocês eu digo porque já compreendem. Uh, ele procedia para, com o povo com, como faz com as crianças, cujas ideias não se encontram desenvolvidas, porque há pessoas que uma luz muito forte pode ofuscar sem esclarecer. Veja a forma bastante didático e inteligente com o que ele colocou para os discípulos. As parábolas não era para qualquer um. Mas mesmo assim, o segredo que envolvia as parábolas envolve para nós até hoje. Cada um tem uma compreensão, mas nós percebemos também a cada vez que nós preparamos uma preleção ou fazemos uma leitura, nós entendemos como uma forma diferente de... de, de, de Elevar a moral, elevar o pensamento, porque as comparações que ele fazia e que a, a, a comparação que nós vamos fazer aqui agora, dá para perceber bem que o importante das parábolas é que a mensagem principal que transmitia essa parábola, as parábolas. E essa daqui da noite de hoje, a do filho pródigo, não vai ser diferente. Das parábolas, eu gosto da parábola do bom samaritano. Porque a parábola do Bom Samaritano, assim como as outras também, mas a parábola do Bom Samaritano, de, uh, uh, no, no relato da parábola, nós tiramos uma série de lições, bastante lições. Cada vez que nós falamos, nós temos um entendimento diferente. Mas muitas coisas do nosso dia a dia dá para perceber nas parábolas. Essa que eu estou dizendo do Bom Samaritano é uma delas. A parábola do joio e do trigo, que a Catarina falou no dia 11 quem estava aqui se lembra da parábola do joio e do trigo o que é, qual é o nosso papel cada um de nós se identifica como joio ou como trigo a dificuldade que se tem de remover o joio sem remover junto o trigo, então vejam a forma com que Jesus fazia essas pregações no capítulo 15 de São Lucas então nós vamos ter registro de três parábolas juntas essa, a do filho pródigo, a da dracma perdida e da ovelha perdida. A da dracma perdida, Jesus relata que uma mulher ao perder dentro de casa ela tinha dez moedas. O dracma era uma moeda, né? Dez moedas, ela perdeu uma. O que ela fez? Ela saiu a procurar, procurar, procurar, limpou a casa inteira até que ela achou. Fez uma festa com as amigas porque achou a dracma perdida. Então já entra uma lição, Deus permite que nós nos encontremos, permite que nós nos achemos. Ela achou a dracma perdida. A ovelha perdida é parecida com essa, porque o pastor estava né, pastoreando uh, sem ovelhas e uma se perdeu. Ele deixou as 99 e saiu para procurar a ovelha perdida e ele encontrou a ovelha perdida. E Jesus faz um, uma, uma colocação nessa parábola também, que é bastante interessante. Vale muito mais a ovelha, a, o achar a ovelha perdida do que as 99 que já estavam ali. O entendimento, né, comparativamente como nós, um de nós perdido, é muito mais achar um que está perdido ou arrependido, no caso, como nós vamos ver na parábola do filho pródigo, do que os 99 que já têm um tipo de entendimento. E a do filho pródigo, então... É a parábola que nós vamos perceber que ela é, é o relato de relacionamento familiar pai e dois irmãos é, e o que é o pródigo aqui na palavra na parábola né é aquele que esbanja é aquele que gasta mais do que aquilo que ganha então o pródigo aqui ele não é, é visto como uma boa figura mas tem um ensinamento por se tratar da palavra da, da parábola tem um ensinamento como toda parábola tem então a parábola começa assim um homem tinha dois filhos e disse o mais moço deles a seu pai pai dá-me parte da fazenda que me pertence e ele repartiu entre ambos a fazenda passado não muitos dias entrouchando tudo o que era seu partiu o filho mais moço para uma terra muito distante país estranho, e lá gastou toda a sua herança vivendo sem controle. Depois de ter consumido tudo, aconteceu naquele país uma grande fome e ele começou a sentir necessidades. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Este, porém, o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali, desejava ele, Encher a sua barriga de alfarroba. Alfarroba é uma espécie de vagem que dá em árvore. E eles davam isso, preparavam, davam em bolotas para os porcos. Mas nem isso ele conseguiu, né? Ah, mas ninguém lhes dava. Até que, tendo caído em si, disse: quantos jornaleiros? Os jornaleiros, aqui que ele quer dizer, são os trabalhadores que trabalhavam com eles quando ele estava com o pai e o irmão. Quantos jornaleiros há em casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui pereço a fome. Vou me levantar, irei procurar meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um dos teus jornaleiros empregados. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele ainda vinha longe viu seu pai, e ficou movido de compaixão, e correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. E coloca um anel nos dedos e o sapato nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo e matai-o para que comemoremos e nos regalemos porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se encontrou. E começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e foi chegando a casa, ouviu a música e as danças chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse, seu irmão que chegou, o teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Mas seu pai saiu e começou a rogar-lhe que entrasse, ao que ele deu a resposta. Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum. E nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas. Logo lhe mandaste matar o um novilho gordo. Então lhe disse o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é teu, tudo que é meu, é teu. Era, porém, necessário que houvesse um banquete de festim para este teu irmão que estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Então o primeiro elemento da parábola que nós vamos ver aqui é o pai. O pai da parábola, ele concede ao filho a, a, nova, a nova posse do lugar dele. Por quê? O coração de um pai, o coração de uma mãe. Aqui fala o pai porque ilustra a parábola, mas o coração de um pai, o coração da mãe, quando um filho reaparece, só quem passou por isso sabe o valor que tem isso. É, o quinto mandamento, aqui no caso está avaliando a, a conduta do filho para com o pai. O quinto mandamento diz, honrar seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Na questão 583 do livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos. São responsáveis os pais por um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? A resposta: não. Porém, quanto piores forem as tendências do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mal caminho. Então, o que que o pai fez? Ele permitiu que o filho fosse, né? Ele não, não, não deixou o filho, não, fica em casa, ou negou a parte da herança. Será que a experiência seria a mesma? Será que esse filho não se revoltaria e ir embora sem herança nenhuma? É, de qualquer forma, algo que acontece com frequência, é, nós como um todo, não hoje, mas digamos, nós como juventude, quantos de nós que tem vontade de ir embora de casa? não só os que se revoltam né não como o filho pródigo aqui mas muitos também quando sai de casa para viver a sua própria vida a minha filha quando saiu de casa que ela estava ela trabalhando fora de Itatiba e ela veio falar né ela estava trabalhando e voltava todo dia mas estava muito trabalhoso muito difícil para ela fazer esse esse esse translado todo dia chegava muito tarde da noite Então ela veio falar que ela tinha arrumado uma casa é um apartamento e ia morar fora. Ficou triste quando eu, eu, eu elogiei, falei, vai, vai viver a sua vida, vai defender, né? Você é, é competente para isso? Ela ficou um tanto quanto triste porque achou que eu ia falar, não, filha, não vá, fique comigo, <risos> fique conosco, né? Então vejam, a, a quando um filho quer sair de casa, depende muito da circunstância. Nesse caso, ele quis, o filho pródigo aqui, ele queria parte da herança dele porque ele tinha que viver com alguma coisa. Mas sem experiência, o que foi acontecendo? É o que nós vamos ver aqui agora, né? É... Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Como fala na parábola, ele gastou com a boa vida. Não só com prostitutas, como fala aqui, mas gastou com tudo que ele não tinha experiência de nada, então ele gastou. Foi gastando, gastando e acabou. E acabando, o que ele teve que fazer? e trabalhar para um grupo de pessoas que ele conhecia, cuidar de porcos. Era um tanto quanto uh, ruim para os judeus na época lidar com porcos, que porcos não eram bem-vindos para os, os judeus à época. E ele teve que ir lá e ainda sem assim dividir as alfarrobas, as vagens, com os porcos para poder sobreviver. Mas uh, ele conseguiu sobreviver por um período, mas o que, que aconteceu? Ele, caindo em si, se arrependeu da atitude que ele tomou, se viu sem nada, teve, é, digamos, humildade suficiente para chegar à conclusão de que ele tinha que voltar para a casa do pai. Então, quantos de nós que são pais e que o filho, às vezes, quer voltar para casa, o que, que o pai e a mãe faz? Né? Então, Deus tem paciência para todos os que se arrependem e voltam para lá. Então, o pai dessa parábola, na colocação que Jesus faz, é Deus. Ele está sempre de braços abertos para receber cada filho, independente daquilo que ele fez. Se arrependeu, estou aqui de braços abertos. É, eu tenho uma, uma, uma passagem né, que dá, dá para encaixar aqui. É, eu gostaria de ser recebido... Né, a, tanto quando eu, eu desencarnar ou quando eu tiver que passar por uma situação como essa, como eu fui recebido pela minha neta no aeroporto uma vez que nós estávamos voltando de viagem. O, a porta do saguão abriu, nós descemos né, com as malas e a minha filha foi nos buscar. A minha neta gritou do fundo lá, vovozinho! O saguão do aeroporto lotado de gente parou para ver essa cena. Então, fico até emocionado aqui para falar disso. Então, eu gostaria de ser recebido desse jeito. Não só quando eu chegar do outro lado, né? se eu for merecedor disso, claro. Mas vejamos, a forma de ser recebido. O pai da parábola não perguntou nada para o filho. Então, uh, ele acolheu o filho, não precisou o filho justificar nada. Ele entendeu por tudo aquilo que o filho tinha passado. E de novo, né? o pai da parábola, no nosso caso, é Deus. está sempre de braços abertos a nos acolher. O terceiro aqui, o terceiro personagem, é o filho mais velho. Esse é aquele que ficou e quando percebeu, como diz na parábola também, quando percebeu uma festa na casa, ele estava voltando do campo, quando ele percebeu uma festa na casa, ele viu né, gente dançando, festim, tudo, bastante gente, porque na época não havia geladeira. Então se matasse um boi, um garrote, alguma coisa né, para comer... Tinha que comer nos dias, não dava para guardar, não tinha onde guardar. Então, além disso, o pai quis que todo mundo soubesse que o filho dele estava de volta. Então o que ele fez? Ele convidou a comunidade. O filho mais velho ficou com uma dor de cotovelo danada. Eu que fiquei aqui, e reclamou do pai, né? Eu que fiquei aqui trabalhando, lutando, ele que foi e gastou todo o dinheiro que tinha, um desajuizado... Agora ele volta para casa, o senhor faz uma festa para ele? Como que fica eu? O pai mesmo assim disse para o filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui do comportamento desse filho mais velho? Ele foi fraterno? Ele se colocou no lugar do outro? Como diz o Evangelho, né? Fazer para o outro aquilo que você gostaria que, você, que alguém fizesse para você. Ele se colocou no lugar do irmão? Independente do que o irmão fez, né? Não fez para ele, digamos, mas ele tem a parte dele. Ele praticamente não tem do que reclamar. Se o irmão tivesse levado a parte dele, ele até podia ter uma dose de razão. Mas o irmão não levou a parte dele. Ele ficou trabalhando por aquilo que era dele. Mas aí já veio a ciumeira. Ele vai vir? Ele vai de novo tomar parte na herança? Não. Né? Então, esse comportamento do irmão mais velho é o comportamento de alguém que é um tanto quanto egoísta, né? não tem é, é, caridade. Mas a colocação que é feita por Jesus na parábola é essa do aprendizado, a lição não diria nem lição de moral, mas a lição que é dada para quê? Independente da condição aqui, no caso da parábola. Pai, filho mais velho e o filho pródigo, que é o mais novo, que saiu para tentar a vida, não deu certo, voltou, foi acolhido. Todos acolheram. Depois, né, provavelmente o irmão também teve a sua parte de acolhimento. Mas a princípio ele não entendeu. Ele simplesmente ficou com dor de cotovelo, como diríamos, né? É, o que, que representa para nós, então, esse filho pródigo? É, nem sempre nós seremos aceitos de volta, como aconteceu com o irmão mais velho. Mas o pai sempre nos acolhe. Pai, no caso, Deus. Sempre que nós nos desvirtuamos do nosso caminho, sempre vai haver uma possibilidade. Uh, eu gosto de colocar também que para pais e filhos, quando há uma, uma litigância, como está vendo aqui nessa parábola, né? uh, eu já ouvi alguém dizer assim para o filho, a porta está aberta, não está bom aqui? Pode ir, não há problema, mas ela vai continuar aberta se você quiser voltar. Então é mais ou menos o que nos acontece quando nós tomamos esse tipo de atitude, e Deus nos acolhe a qualquer momento. Basta que nós queiramos também, né? Deus não vai vir. Ele pode até ir buscar. Depende da condição, como foi buscar o pastor com a ovelha perdida. né? Então, uh... é só nós nos arrependermos de forma correta. Nós fazermos aquilo que nós gostaríamos que alguém nos fizesse. Se o irmão mais velho não teve esse entendimento, não tem problema. Um dia ele vai passar a situação por ele ou a, a, uma corrigenda que ele tem em algum lugar e ele pode passar por isso também e entender a, o, o verdadeiro significado daquilo que aconteceu com o irmão dele. É até bom, quando acontece com alguém, o ensinamento qual que é? Ainda bem que foi com o outro. Eu estou aprendendo, Deus permite isso, né? Eu estou aprendendo uma lição que o outro está passando, eu não preciso passar por isso. Não é muito mais, digamos, mais seguro para nós, melhor para nós? É, e o que nós aprendemos então com o filho pródigo? Que é, muitas das vezes é necessário nós aprendermos com a dor. É, existe uma frase que diz, quando nós não aprendemos através do amor, nós aprendemos através da dor. Agora, esse amor é só nos... Abrirmos para Ele, para o entendimento de tudo. A dor, muitas das vezes, ela vem. Mas o Espiritismo nos explica que nem sempre a dor vem nessa nossa atual encarnação. Vem de encarnações passadas, alguma coisa que nós fizemos. Mas Deus é tão bom, tão bom, que como eu já falei algumas vezes, né? Ele permite que se eu fui um incendiário em vidas passadas, que eu seja... <risos> Nessa vida, um bombeiro. Eu apague o fogo. É, eu tenho a oportunidade de sempre ter a, minimizada as minhas penas. É, então, um aprendizado que nós temos que ter, principalmente com o irmão mais velho que ficou, é para que nós não ignoremos a prática do perdão ensinada por Jesus. Ficar resmungando contra Deus, é, como faz... Fez o povo no deserto que Moisés levava-os para a terra prometida, a terra santa. É, a todo momento, resmungar resolve. Se resolvesse, era uma resmungação só. né? É permitir que a vaidade nos impeça de enxergar os nossos erros. E como eu falei, os erros nos outros servem para nós de lição. Muito mais fácil de nós nos corrigirmos do que nós passarmos pela prova mas se tivermos que passar pela prova que nós sejamos os verdadeiros filhos ou pais. Na, na, na condição aqui. Uh, então onde é que nós nos encaixamos nessa parábola? Como o pai da parábola? Que acolheu, como Deus que acolhe a todos? Como o filho pródigo que saiu, deu as cabeçadas dele na vida, né? aprendeu a lição, se humilhou, né? se arrependeu e voltou para casa, aceitou voltar para casa. Ou como o irmão mais velho, que precisou de um período maior para ele passar pela experiência para ele também poder aprender. Todos nós nos encaixamos, quando não muito podemos até nos encaixar nos três casos, como pais, como filhos mais velhos, como filhos mais novos. Mas que sejamos sempre aqueles que estaremos de olhos abertos para os ensinamentos contidos nas lições que Jesus nos deixou e que até hoje são tão atuais. Então que nós sejamos os verdadeiros discípulos de Jesus, que possamos estar sempre prontos de braços abertos para acolher cada um que nos procura. Que a vaidade, que o orgulho possa ficar longe de nós. Nós possamos, possamos ser os verdadeiros discípulos de Jesus. E que ele possa continuar nos amparando e nos abençoando. Que assim seja. Novamente, então, nós vamos, de olhos fechados, agradecer por mais essa oportunidade que, que tivemos aqui essa noite, de estar discorrendo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Através de maravilhosas parábolas ensinamentos que quando ele ensinou aos seus discípulos cada um teve um entendimento mas cada um teve a compreensão de quando for, for, fosse passar para os seus passava de uma forma bastante didática poderia ser diferente mas didática para que cada um que ouvisse pudesse levar para a frente esse ensinamento. Viver e conviver harmoniosamente com todos os que conviviam. Fossem familiares, fossem amigos de trabalho, amigos de, da ordem de pública, mas que pudesse estar sempre de braços abertos acolhendo a todos fazendo para o outro aquilo que ele sempre quis que o outro fizesse. Então que sejamos nós, os verdadeiros discípulos de Jesus, a nos auxiliar uns aos outros e que ele possa continuar nos amparando e nos abençoando. Que assim seja.